É, Celso Marques Cineastra é o primeiro nome que está aí, mas a gente está estudando essa, essa nova forma e essa nova ferramenta de trabalho cinematográfico. Eu sou escritor, hoje estou fazendo um trabalho de locução também numa rádio, é, de locutor. Sou escritor, sou editor gráfico, tenho uma produtora de vídeo. Eu tenho feito aí diversos trabalhos na área da literatura, tanto meu como dos outros. E atualmente eu tenho o meu currículo, são 10 ou 12 filmes de minha autoria, todinho, todinho eles. E agora a gente está aqui no YouTube tentando levar adiante. É, essa forma de trabalho aqui que, na verdade, para mim é uma experiência nova. E eu quero, hoje, eu quero mandar essa entrevista desses dois meninos aqui, Samuel Marques da Silva e Diego da Silva. São um, dois atores iniciantes aqui, um, assim, iniciante no, no, no sentido do, do canal e eles não têm um currículo grande já na, na produção cinematográfica e vamos, vamos ver o que, que eles falam. Não, você da Silva. Agora você já estragou o filme, pode não, cortar não. não Não estragou não, Diego, você não, falou, não, Diego, não você tenta. Você falou, aumenta um pouco a voz, não pode é. falar. Então, mas depois eu vou cortar. Mas esse é. cortar eu vou... ou no filme, ô, eu Diego. Não vejo o corte dele. Ô, meu Deus, Diego, <risos> ô, Diego. Não... Cortar ele agora, você não pode falar. Ô, vem cá um pouquinho, porque você não, não a gravação. A gravação vai aí, ficar aqui até de noite. Eu não vou conseguir fazer esse negócio. Não, mas, ô. então vai. Ó, oh, mas não fala! Não, você que não tem que falar nada, você que tem que mas me ensinar. Se você falar... Diego, esquece, Diego. Pelo amor de Deus, cara, não, não, não, falar, não é lógico mesmo com isso. Vai sair mal Aqui ro... atrás? É. Trás? Ah, meu Deus, é lógico que eu tenho que falar daqui de trás. Mas, não... mas vai sair o Samuel. Não, eu não quero ir lá, eu quero que eles falem do filme. Só vou se... fazer a pergunta e esquece. Não tenta, não tenta nada, só responde. Mas, então não esquece, pode falar. Esquece, fala alto e grosso. Tá. Vai, mano. Bom, vai, Samuel, nome... Nome. Primeiro o nome e depois passa pra você o nome, tá? Tá. Meu nome é Samuel Marcos não, da Silva. Já tá gravando já, tá rapaz! <risos> mas... Certo, Diego! Pelo amor de Deus, é, cara! Deixa é, o caralho cara, rapaz! Daí você fala então eu... Então vai! Eu, bate no peito. Vai, Samuel! Não, fica sério! Daí... O Diego! Vai! Meu nome é Samuel Marcos da Silva. E o meu é Diego da Silva. Diego Bom, a pergunta é o seguinte Quantos filmes você trabalhou Samuel, já Quantos filmes você ajudou A fazer como ator Desde o princípio Que ano que você começou a carreira Foi o Regenerado O Garimpeiro de Ilusões O Caçado do Gato Billy O Traficante E a Guardiã o último o último foi.. A. Apenas humano. É, ué, pá. Mas o cara que fez aí, Rapaz, o filme tá na internet aí pra todo mundo. Então, ver. Mas, Tá, ah, pera, vamos, uh, vamos cortar essa discussão aí. Primeiro o Samuel. Então ficou paia já, depois falou Ou apenas Humano E pra o outro filme que você trabalhou, o último filme do... eu tive participação no Em Nome da Lei também Participação lá no começo do filme? Sim, a primeira morte do filme foi... Primeira foi morte, um dos primeiros personagens que morreu foi o teu? Foi o meu E lá você não tem crédito no filme, né? Como, como atuante Eu não queria crédito não Tá. O Diego, quantos filmes você trabalhou Rapaz, como isso, ator? Como ator, assim, tipo assim, de participação de filmes, assim, é. eu já fiz uns, uns três, quatro filmes, assim. Vai, vai, lembra aí, tenta é lembrar um... de você. Não, o filme que eu fiz de participação foi O Galimpeiro de Ilusão, A Caçada do Galho Billy, O Traficante, e, e mais esse outro do final aí, que saiu aí, que... A tá, Guardiã? A Guardiã. Esse da Guardiã foi uma das últimas gravações que nós fizemos. E você, o que que você fez lá no, em nome da lei? O que que você foi lá ah, fazer? Em nome da lei também eu fiz uma participação também lá como figurante, fiz a participação como caminhoneiro, tipo, lá na metade do filme do caos Mas apareceu? <risos> Não, apareceu mais ou menos, né? Passou a parte lá que eu fiz, foi uma gravação só assistindo pra ver, o filme tá. bom, né? Então, Samuel, você aí, lembra o ano que você fez a primeira participação em filme? Hum, não, foi, foi mais ou menos em 2005, 2006, Seis. por aí. Foi, foi aonde? Foi em Peruíbe, São Paulo. Para alguém que, que tem vontade de fazer isso aí, qual que é a tua expectativa, assim, nesses trabalhos? Você encontrou dificuldade? Dá uma... uma... uma Assim, uma, um parecer teu, pessoal. Ah, um pouco de dificuldade tem, mas também não é aquela dificuldade que impeça de fazer. É só ter um empenho para poder fazer e ter coragem, né? Que o resto vai saindo conforme você vai aprendendo, você vai vendo as coisas como funcionam até que saia, chegue num ponto que você deseja, né? E você, Diego? Eu? É, minha... fala aí a tua... A tua... Qual que foi a tua expectativa? A tua... Por que que você fez? A troca ah, eu, do que? Eu, eu, eu tô, fui, tô fazer esse, eu fui fazer, começar a fazer esse filme, tipo, por causa da experiência nova de vida, tipo, eu não tipo, fazer uma coisa diferente. Então eu comecei fazendo o filme no, nesse sistema, né? Daí eu fui gostando, daí esse rapaz que eu também fui fazendo esse filme para ele, ele foi gostando do meu trabalho e foi chamando eu para fazer várias, praticar várias cenas de, de filme, de é. gravações. E estamos indo, né? Conforme tá. Nós estamos indo nessa vida aí. Do diretor, qual foi a forma, como que você viu a pessoa pra fazer o filme como que você fez? Do diretor, não de, de parentesco não. Ó, ah, falta mais uma organização, tem que dar muitos pontos pra resolver. A ideia é boa, só falta mais diálogo, um pouco mais tá. de. Mas vai, tá, tá indo, pra quem nunca fez, for começar e ter tanto filme, tá bom, tá correndo atrás do sonho, né? Falta muita coisa pra melhorar ainda, mas... Compensação que tem tanta gente que nunca fez nada, se, se não começar a cantar, não vai descobrir o que é capaz. De filme a filme vai melhorando, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo nova do, forma de trabalhar, nova técnica de, de edição, de tudo, é então, tá superando cada dia mais né? até atingiu um ponto bom da perfeição do filme tipo um filme bom né um negócio diferente que no nosso assistado aí que esse rapaz está fazendo esses filmes nem então é totalmente diferente de você assim, muita gente fala assim nossa que bem dourados aí umas gravações dessa mas é o que está acontecendo cada vez está evoluindo mais então vai para frente procurando mais desenvolver o diretor é um ótimo diretor excelente para gravações de filme de gravações boas, tem vários detalhes, que é o mesmo, né? A experiência, eu digo, da condução do filme, da, de quem fez o filme. Não, do diretor do, é, do, do diretor, filme, não, do diretor criador é do filme, né? Porque dirigir, de repente você vai dirigir um filme, mas ele não é teu, é de outra pessoa. Não. Então é um trabalho diferenciado, né? Eu quero que você fale do do diretor e da criação do próprio filme do, do diretor junto com a criação não, da não, maneira o que você ele é igual eu fala é o mesmo rapaz o diretor como o criador né ele que está fazendo o mesmo filme então é o um... queria perguntar ah, tá. para vocês o seguinte qual foi a dificuldade para vocês decorar o personagem e o roteiro Nunca até vi isso, que que dificuldade ah, que tem, que, se não tem roteiro, você, tem. você cria seu personagem e monta ele. É. Essa é a forma de trabalhar, de, de, desse diretor que é diferente. É, porque nós é meio louco no bagulho, tá ligado? Hum. Então, tem, tem diretor, não tem nada disso, nós vai cria a mesma ideia, como tem que ser mesmo. Vocês criam a ideia, agora é uma coisa de coração, vocês criam a ideia ou o cara passa o personagem e vocês criam o próprio personagem. É isso aí? É, mais ou menos isso. Você Quer... tem que, Você tem a ideia do que seria o seu personagem. Mas eu, a é. forma que ele vai agir, que você. Você que. Cada ator que monta o seu personagem conforme a, a visão do diretor. Não é que tem um roteiro você não tem um roteiro. Você tem a ideia do que teu seu personagem tem que ser feito. Tá. Aí o que. O que vai fazer diferente é você e suas ideias. Então. Bom, Entendi, por exemplo, eu quero que você fala Entre a forma de fazer cinema Do último filme com os outros Que foi de uma outra pessoa É uma linha diferente, né? É bem diferente, ali já é um, um filme totalmente detalhado, né? Não É, é um negócio mais simples Não dá muita oportunidade do, do, do, do ator expor a sua... Você tá lendo, né? Porque é aquilo, é aquilo e pronto. Ele não tem muito pro como variar o seu, seu personagem, suas suas falas. É, é diferente, é, um, é bom também, legal. Só que são duas linhas diferentes, né? Uma do filme, conforme o Celso faz, que é que o ator tem a liberdade de conseguir de manobrar o seu personagem conforme ele acha que vai ficar melhor, com... Do outro não, você segue 100% de um roteiro, né, de, um, de uma fala, de um movimento, tem que ser rigorosamente o que o diretor determina, né. E você, qual que é a tua... Como que você vê essa, essa diferença entre o último e os outros? Ah, pra mim não é tanta diferença não, hein. Eu acho mais diferença, mais de equipamento, essas coisas assim, que dá uma variada mais... Mas um pouco muda né, mas nem tanto assim. Eu pra mim, eu levo essa forma aí, meio todo igual mesmo. Não tem tanta diferença de... Mas sim, muda, muda tudo, qualquer roteiro que eu vou fazer, muda, não tem outra... Mas você tá, tá falando uma coisa, é. entre o que você fez, eu quero uma pergunta o seguinte, qual que, qual que foi, assim... Digamos, mais prazeroso para fazer. Qual que você encontrou mais facilidade para fazer o trabalho? Na filmagem, assim, tipo, é. na, na, na, num filme, no caso, assim, uma é, cena. No, tudo ou... que você fez dentro do, do cinema. Ah, o mais... Sei lá, o mais facilidade foi... Ter... Tem vários tipos de formas, assim, não encontro... Não, mas como é. que não? Se você fez, caramba. Não, fiz... Tem, você... tem que haver uma forma. Em qual o filme? Qual a, a, o sentido do filme? Entre os dois, dois cinemas que você trabalhou. Entre o, o Do Nome da Lei e o restante todos. Qual que é a diferença que você encontrou, assim, de facilidade, ou de prazer, ou de raiva, ou de qualquer coisa, é, não, a facilidade de filme, assim, que agora eu tô entendendo, como o que a é gente tá dizendo. Tipo assim, a facilidade de filme, eu entendi, tipo assim, que o filme igual o filme mais caseiro, no caso um brasileiro, um brasileiro mais caseiro, igual ele é mais, tipo assim, um filme mais fácil, tipo assim, de fazer, que é mais, mais ligeiro, né, num, num, num exercício de tanto trabalho, essas coisas, do que é um filme, tipo, brasileiro mais profissional, que é... Tipo, você fazer uma gravação, você vai fazer uma gravação o dia inteiro Pra fazer uma gravação de nada Então ali você fica Enrola daqui e dali E praticamente você não consegue fazer gravação de nenhum Não grava quase nada Então você tem que Tipo assim, eu acho que o melhor mesmo E, e prazeroso pra fazer é um filme caseiro mesmo Que sai, tipo assim, num, num dia de gravação Sai várias cenas mais do que outro filme qualquer aí Ô, ô Samuel Pra você aqui já morreu várias vezes, matou os outros. Qual que, o que, que você encontrou entre prazer e raiva e, e, a, e a forma da ação que você viu que é mais, mais complicada ou mais prazerosa de se fazer? Não hum, tem muito negócio de diferença entre complicado prazeroso. A única essa cena que são mais... Sim, que é melhor de você fazer uma cena de ação, que tem um negócio, tem uma, uma movimentação melhor, alguma coisa assim. Porque pelo contrário, você matar ou morrer de uma, de uma forma simples é a mesma coisa. Só que olha, tem um tem uma cena que você precisa pular de, de, de um lugar alto, você precisa correr, fazer até uma, uma movimentação, mas essa cena é mais prazerosa, dá um. Você sente prazer de ver uma, uma cena mais... É uma cena meio perigosa, tem que ter muita atenção, olhar bem, tipo assim, pra você não se dar mal, né? não se machucar. Então, o filme tem as suas maneiras de ser realizada, né? E também, e, e também se preocupar com vários tipos de perigo que tem pela frente. Que às vezes, igual você tá indo na cachoeira, num negócio, você entra dentro de um rio, ou de um, um corgue que sai, pode ter cobre, essas coisas, mas a gente não liga, igual sempre cada mais... Quanto mais acontecer, mais aventura, melhor pra nós mesmo, isso daí, daí já tá no sangue mesmo, né, nós que faz esse tipo de participação. Na questão né? do... Falando várias cenas que nós fazemos faz diferente, igual no, no filme mesmo, no, no, no Garimpeiro de Ilusão, foi um filme bom, um filme, tipo assim, uma participação boa, fizemos igual a gente cansa também, não. tipo assim, a gente vai fazer um, um, qualquer papel de um filme, a gente sua, a gente se rala, se machuca, e tipo assim, a gente... Vai batalhando, né? é uma coisa fácil também de você fazer, você vai chegar ali você vai fazer. Dá um pouquinho de sofrimento. É igual lá, tipo assim, nesse, nesse filme mesmo, nós fizemos uma cena meio doidona, igual ali na pedreira mesmo ali. Fizemos, tipo, igual do paredão na pedreira ali, chegar e chegar, vir correndo e pular. Fazer uma parte de uma cena do filme pulando o paredão. Na questão do, do garimpeiro de ilusão, baseia quantos metros o salto do, da pedreira? Ó, dali do baseado mesmo, onde nós saltamos ali, é baseado de uns 70 metros de altura, 75 metros. Eu acho que é a altura ali onde nós pulamos, mais ou menos. Você, Samuel, qual, qual, qual outro filme que você... Você, você pulou com a Olimpíada de Ilusão, né? Pulei. Também. Pulou lá também, né? Uhum. E qual outro lugar assim que deu um pouco de adrenalina no Rio Dourado? O rio dourado dá... A adrenalina dá... De repente você vai fazer um, uma cena de, de tiro, de perseguição na água, no corvo, que nem teve no... No... No traficante. Não, no mas, apenas humano. Você quer falar ou apenas humano? Não, o traficante mesmo, foi aquilo lá. Também que você... O no rio Nossa. eu tive que cair num corvo e boiando. Você não sabe o que, que vai ter ali, pelo menos. Lógico, você faz uma... Dá uma olhada, mas na hora que... Enquanto está acontecendo, você não, não dá para você saber o que que acontece, mas depois teve outro apenas humano também, que teve uma cena de, de tiro, perseguição na água, brigando na, na água, num lago de cor, de cor com água forte, que você também se bobear, você é, é arrastado, você se rala um pouco, é que lá dá uma certa emoção, uma adrenalina, você, pra você fazer a cena. Bom, para encerrar aqui, quantas pessoas o diretor usou para filmar tudo isso aí? Depende, teve, teve a maioria das vezes, são no máximo três, quatro pessoas. Uhum. No, no traficante desses filmes. Depende da cena, tem cena que vai ter mais gente, tem cena que tem não, menos. Eu, eu, não, não tô falando disso, tô falando da parte do, do cara que tá atuando, do, não atuando, eu tô falando da direção, de quantas pessoas estavam envolvidas para fazer esse filme. É, fora, é do, só. fora dos atores. Quantos? Uma só. É. E em nome não, da lei? Não. não, eu não faço ideia. Mas mais ou menos, vocês Eu vão não trabalhar? lá? Mais ou menos, você acha que é são, são, são mais de 10. São mais de 10. de 10, mais de 15, 20 pessoas ah, hum. pra fazer um só filme. Quem encerrou? Qual que é o.. O que vocês que têm pra, pra fechar o negócio? Um último recado aí, acabou. Corta. <risos> Eu quero mandar um abraço lá pra, pra minha mãe lá da Paraíba, lá. Meus irmãos lá. Tipo que e estamos aí na luta aí, que que agradeça a Deus aí pelo nosso trabalho aí, que se que tudo vai ocorrer bem daqui uns dias nós estamos com mais outro trabalho novo aí, nossas câmeras e nossas televisões aí. Aí valeu aí. Alô. Aí mesmo, né? essa participação desses filmes aí, são essas aí, meio adrenalina, meio modificações, né, igual fala assim.